fui atrás e tal, e eu falei, quando sair é a sentença, eu divulgo. É que você falou e... pra mim, ó, eu, eu quando sair eu já vou lá, já falo isso. isso que eu, é... eu falei assim, cara, eu só vou ir é. quando eu tiver, entendeu? quando eu tiver saído a sentença, porque senão não, não tem o que você falar, cara. cara e, tudo assim, que e, mesmo, fala... e mesmo agora que saiu a sentença que eu ganhei, que foi provado fake... Ainda tem gente. Ah, não, aqui... Mas tem dinheiro, a... né? Mas quando a gente tava anunciou dando... aqui, os caras falaram... Ah, é, é, colocaram a mesma, as mesmas coisas daquela época lá. Eu falei, calma, cara, deixa o cara falar, ele vai explicar a É que a assim, parada. cara, tem uma questão que, que funciona assim... Ah, então, e outra coisa, a hora que eu divulguei que eu ganhei... Vê se alguém que meteu a boca é, foi lá retweetar. Exa... Ou, ou, ou falou, é ah, gente, eu tava enganado, olha só, saiu é, a centena, Então, não, né? aí não, aí a galera finge que não viu é. e deixa passar. E é isso, só que eu, na verdade o que acontece, eu quero te falar o seguinte: nessas horas, cara, você não tem que pensar na pessoa que só quer teu mal, porque esse cara, essas essa pessoas que falaram isso, os caras nem me acompanham, nem me assistem a maioria.